E aí galera beleza aí Fábio Facchini falando hoje eu trouxe quatro projetos bem legais que estão com um preço bacana para você aproveitar as compras natalinas então vamos aproveitar o Natal época de felicidade e conseguir um preço promocional em bons projetos então vamos para a tela conferir o primeiro case é eram eram EGLB um projeto muito bacana, se você não conhece, eles têm a capacidade, uma blockchain com capacidade para transacionar milhares de vezes por segundo, chega a ser mais potente do que a própria Visa, a bandeira Visa que processa milhares de transações por segundo, a EGLD que quer fazer isso exponencializar ainda mais. Então quando a gente pensa em contratos inteligentes, em adoção massificada de blockchain, a gente obviamente tem que ter algo que possa escalar. Esse aqui é um projetinho interessante para a gente analisar. Eu estou na tela do outro, então vamos para a tela correta, agora sim estamos certos. Vamos lá! O que, que eu percebi aqui analisando o gráfico diário de EGLD Aaron? que a gente está numa fase de acumulação aqui bem interessante. Então, a gente está aqui é, numa fase legal com o um preço na casa do preço lá do final de novembro. Então, a gente tem aí uma possibilidade de alcançar esse projeto interessante numa pré, num pré-movimento. Né? Então, aqui a gente está nessa fase de acumulação, pode ser né, depois dessa fase que tem uma volatilidade para cima ou para baixo. Então a gente pode entender aqui um preço de entrada, né? Nessa casa aqui de 240, 250 daria para você começar a pensar em entrar nesse projeto já com um pouquinho de mais tranquilidade aí para o ano que vem. Eu acredito que ele tem um longo espaço aí de valorização. Então não é 10, 20 aqui na na entrada que vai tirar boa parte do seu lucro lá na frente né então o importante é você aproveitar aqui o máximo possível de para conseguir entrar depois só curtir a jornada aí de longo prazo o próximo projeto que eu quero trazer para vocês aqui é Mina Mina também é um protocolo blockchain de eles falam que é um, um protocolo conciso né um protocolo leve de blockchain para justamente fazer transações com mais velocidade, inclusive pagamentos instantâneos. Então também tem um projetinho interessante, ela está bem posicionada no ranking, e tem bastante gente olhando e analisando esse projeto, e ela também está numa fase de consolidação interessante aqui. Hoje está subindo já 7% nesse momento do Bosfal, mas eu acredito que tem potencial para ir mais longe que isso. Então, a gente está aqui nessa fase interessante de consolidação, eu desconfio que ela vai trazer bons frutos lá para frente. tá? Não é, obviamente, a mina de ouro aqui, né? vamos fazer uma brincadeira de palavras, mas eu acho que vai sim ter uma valorização interessante para 2022 e outros anos para frente. Então, se você quiser entrar, talvez seja uma boa opção aqui no Natal você aproveitar um preço legal com uma possível valorização já para acontecer. O terceiro projeto que eu quero trazer para vocês aqui é Link, Shine Link. Né? Esse eu acho que a maioria de vocês já conhece. É um oráculo, né? o maior oráculo que temos hoje no ecossistema criptomoeda, né? de criptoativos. É, acho que todo mundo já conhece. Quem não conhece, o oráculo ele traz informações de fora da blockchain, de fora da rede blockchain, daquela específica, e, e valida isso de forma matemática e leva para dentro da blockchain. Então, as empresas, né, os, os protocolos, eles realmente precisam de dados que estão fora da rede blockchain, que estão no mundo real, para justamente fornecer insumos para os seus contratos inteligentes e demais aplicativos que estão funcionando lá. Então, o Shylink tem uma ótima... É, disposição aí de crescimento ainda, certo? Conforme o mercado como todo cresce, ShyLink vai crescer também, ela é o principal player. Temos outros players de oráculo, mas ela é o principal hoje, então a tendência é que ela continue nesse primeiro lugar e continue crescendo. E ela também está num ponto interessante aqui de entrada. Quando a gente olha o preço dela agora, é como se o preço dela estivesse aqui para meados de agosto e também bateu aqui um pouquinho em setembro. né? Então a gente tem aqui uma ótima oportunidade de entrar nesse ativo que vai ser, obviamente, para 2022 e para frente, um dos principais nomes do mercado. Quando a gente fala em contrato inteligente, de apps, DeFi, qualquer coisa que precise de dados fora da blockchain, Shailink é sempre a primeira opção e o último que eu quero trazer para vocês aqui como vocês já viram adiantadamente na tela é o protocolo ftm o phantom né que também busca dar mais velocidade para finalização de contratos inteligentes para transações de FI então, a gente tem aqui, basicamente, dos quatro que eu trouxe, três são protocolos de blockchain na primeira camada ou segunda camada que buscam acelerar e dar exponenciabilidade, dar escalabilidade para blockchain. Né? O link da Charlink é um oráculo, então ele é o único diferente. E, obviamente, a gente tem essa quantidade de projetos nessa área da escalabilidade, porque justamente é uma área que realmente precisa muito disso. Quando a gente fala de adoção em massa, fala que só no ano de 2021 a quantidade de pessoas que se inseriram nesse mercado foi enorme, para 2022 a tendência é continuar aumentando isso. Então a gente precisa muito ter um sistema robusto, escalável que atenda essa galera, que não caia e que funcione muito melhor do que já funciona hoje. Então essas empresas, esses projetos que buscam justamente trazer isso de forma com qualidade, a gente tem que realmente pensar em estar posicionados. E FTM também está aqui já há algum tempo, né? Já acumulando de certa forma. E apesar do preço dele não ter caído tanto quanto os outros protocolos ele sim deu uma reduzida então provavelmente a gente tem aqui uma oportunidade natalina de entrar nesse projeto se vocês entenderem por bem fazê-lo galera eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas desses quatro projetos que são bastante interessantes se você não tiver oportunidade de entrar neles agora, pelo menos separa eles aí em algum lugar para você estudar ao longo do tempo e entender se faz sentido ter na sua carteira ou não. Desde já eu queria desejar um ótimo Natal para todo mundo, agradecer a todos porque o canal chegou a 1.100 inscritos agora, então em menos de dois meses de vida de canal a gente já conseguiu chegar em 1.000 inscritos e eu tenho certeza que em 2022 a gente vai chegar muito longe, então vamos juntos, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, comenta, compartilha, é muito importante a sua participação aqui junto comigo, estamos construindo esse canal juntos, eu te vejo, até mais!